E a Bolsa Brasileira teve praticamente um desarranjo intestinal nessa quinta-feira, causada principalmente pela decepção com o discurso do presidente do Banco Central Europeu, que afirmou que ainda não haveria um consenso a respeito do corte dos juros na zona do euro. Outro fator que também pesou nessa queda foram os dados das encomendas de bens duráveis dos Estados Unidos, que reduziram um pouco as expectativas de que o Banco Central Norte-Americano, Federal Reserve, poderá não realizar aquele corte de juros tão esperado de meio ponto percentual e talvez ficar apenas no corte de 0,25 mesmo na próxima quarta-feira. Por aqui, os investidores não gostaram nada do resultado do lucro do Bradesco, que apesar de ter sido cerca de 25% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, suas ações chegaram a cair quase 6% nessa quinta-feira. Pois é. é, parece que tem gente que nunca fica satisfeita com nada, né? Com isso, o Ibovespa levou um pombo de 1,41%, fechando o dia aos 102.654 pontos no seu pior patamar das últimas três semanas. Enquanto isso, o dólar subiu 0,16%, fechando o dia cotado a R$ 3,78. Nessa sexta-feira, é bom ficar ligado nos dados do PIB norte-americano, que devem sair por volta das nove e meia da manhã. Por aqui, o Banco Central divulgará os números da inadimplência bancária de junho, que afeta diretamente o valor das taxas de juros cobradas pelos bancos, empréstimos, cartões de crédito e por aí vai. Então fiquem ligados. Esse foi o Otário Invest de hoje com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia. De forma rápida e sem frescura.